Agora que você está sentado ou deitado, procure uma posição que seja confortável para você. Você pode ajustar a sua posição durante o exercício. O importante é que você esteja sempre numa posição que seja confortável para você. Se você já encontrou essa posição, você pode fechar os olhos e somente observar a sua respiração, sem fazer nada. De especial. Somente observe onde a sua respiração se situa, o ritmo da sua respiração. Durante esse exercício pode ser que você ouça barulhos vindo lá de fora, pode ser que pensamentos venham à sua mente. Se for o caso, mantenha a sua concentração na minha voz e no seu corpo, nas suas sensações físicas e mentais. Não se concentre nem nos barulhos, nem nos pensamentos. Deixe eles irem embora sem que você faça nada por isso. Agora que você está instalado confortavelmente, eu vou pedir para que você inspire pelo nariz e que você expire pela boca três vezes. Você pode começar a inspirar pelo nariz. Inspire lentamente pela boca, você pode fazer uma segunda vez, e uma terceira vez. Pode respirar agora normalmente e perceber a sensação de calma que está aos pouquinhos invadindo o seu corpo e a sua mente. Agora eu proponho que você foque a sua atenção nas partes do seu corpo que estão encostadas, que estão em contato com a cadeira ou com o colchão, com a cama na qual você está agora. Perceba o contato da sua cabeça com o colchão, perceba o contato dos ombros, dos braços, o contato das suas costas com a cadeira ou com o colchão, das suas nádegas, das suas coxas e dos seus pés ou dos seus calcanhares. Perceba a sensação de tranquilidade que está aos pouquinhos invadindo o seu corpo. Eu proponho agora que você comece o relaxamento de todo o seu corpo a partir da cabeça. e Que você comece então focalizando toda a sua atenção na sua cabeça.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 Perfeitamente lisa. Relaxa suas sobrancelhas, como se a cada respiração você pudesse aumentar o espaço entre as suas sobrancelhas. Relaxa suas pálpebras, sinta suas pálpebras talvez um pouco mais pesadas. Repare no um ar fresco que entra pelas suas narinas quando você inspira. E repare que esse ar é um pouquinho mais quente quando você expira. Relaxa suas bochechas. Sinta cada músculo do seu queixo, dos seus maxilares se descontraindo. Você pode talvez abrir um pouco a sua boca. Perceba que a sua cabeça, e o seu rosto estão perfeitamente relaxados. Preste agora atenção na região da sua garganta, no seu pescoço. Relaxe bem essa região do seu corpo.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 essa sensação de calma, de tranquilidade, vai continuar se estendendo por todo o seu corpo. E agora você vai poder relaxar as suas costas. Relaxe cada músculo das suas costas. A cada respiração, você sente os seus músculos mais leves. Você relaxa cada músculo das suas costas ao longo de toda a sua coluna vertebral. Do alto até a parte mais baixa da sua coluna. Você sente agora as suas costas mais leves.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 Seu coração bate regularmente, calmamente. Observe a presença da respiração no seu tórax. Respire lentamente. Sinta o relaxamento da sua barriga, de cada músculo do seu abdômen.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 Relaxados. Perceba como todo o seu corpo está perfeitamente relaxado. Aproveite, saboree essa sensação de calma, de tranquilidade, de leveza.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 Relaxar bem os seus músculos. Perceba a sensação de leveza, de calma, de relaxamento físico e mental. Eu proponho agora que você imagine um campo bem verde. Pode ser um lugar que você conheça. Ou pode ser um lugar completamente imaginário. Observe o verde da vegetação, a imensidão desse lugar, a calma desse lugar. Talvez o dia esteja ensolarado. Observe todos os detalhes desse lugar. No meio desse campo, você pode observar um balão, um imenso balão, grande, colorido. Observe todas as suas cores. Observe seu tamanho. Observe o seu tecido e o sexto desse balão. Você vai se aproximar desse balão e você vai entrar dentro do cesto para fazer um passeio de balão. Quando você entra dentro do cesto, você observa a existência de grandes sacos de areia dentro do cesto. Esses sacos são grandes e bastante pesados. Você observa esses sacos e você percebe que em cada um deles há uma palavra escrita. Você entende que cada um desses sacos representa um dos seus problemas. Cada um desses sacos representa o que te impede de avançar atualmente. Você entende rápido que enquanto esses sacos de areia estiverem dentro do cesto, ele não poderá voar. Para que o balão possa voar e você possa avançar, você deve largar, soltar esse saco. Você não tem escolha, você é obrigado a soltar, deixar, se liberar do que te atravanca, do que te sobrecarrega. Você começa então a pegar os sacos de areia e a jogá-los para fora do cesto. Eles são um pouco pesados, mas você consegue jogá-los sem muita dificuldade. Talvez os primeiros sejam mais difíceis, mas depois vai ficando mais fácil. Um a um, você vai se livrando, jogando fora todos esses sacos de areia. Você vai se livrando desse peso, você vai se livrando desse peso que você estava carregando. Aos poucos, você vai soltando, se distanciando, se liberando desse fardo, se liberando desse peso que você estava carregando. Você continua jogando esses sacos para fora e o balão começa a subir. O balão está bem mais leve e aos pouquinhos ele vai subindo. Você continua jogando os sacos fora e jogar fora agora é cada vez mais fácil para você. Agora você observa a paisagem de um outro ponto de vista. Tudo é diferente. Calmo. Tranquilo. Agora que você está nas alturas. Agora que você se livrou de todos esses sacos. Pronto. Você acabou de jogar fora todos os sacos. Você se sente agora leve, sereno. Lá das alturas você consegue ver os sacos dos quais você se livrou. Eles estavam aqui do seu lado, ocupando todo o espaço. E agora eles estão bem longe, minúsculos. Você sente o alívio de ter podido largar todos esses sacos. Você sente o alívio de ter se livrado de todos esses sacos. Você se sente leve. Você se sente bem, observando a paisagem, o passeio de balão. O balão está leve, como você. Perceba a sensação de paz, de sossego, de tranquilidade. Perceba sensações agradáveis de leveza, de liberação. Perceba sua capacidade de soltar, de largar, de deixar situações ou coisas que não te convêm mais. Essas sensações de leveza, de liberdade, de liberação estão presentes dentro de você. Você pode ativar essas sensações quando você precisar ou quiser no seu cotidiano. Agora eu te proponho que você deixe o balão, que você deixe esse passeio para trás, e que você volte aos pouquinhos, lentamente, aqui e agora, no lugar onde você se encontra agora. Para isso, eu te proponho que você volte a observar as partes do seu corpo que estão em contato com a cadeira ou com o colchão. Você pode observar o contato da sua cabeça, dos seus ombros, dos seus braços. O contato das suas costas, das suas nádegas, das suas coxas.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 Você pode, é claro, se Você bocejar, se você quiser. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.